E aí, minha gente, como é que tá, minha turminha? Tudo bem com vocês? Eu tô com muita, muita saudade de todos vocês. Não vejo a hora de a gente voltar pra escola. Saudade das nossas aulas, saudade do trabalho, enfim, de tudo que tem de bom na nossa escola. Até coloquei a escolares escola pra matar um pouquinho de saudade. Para dar umas dicas pra vocês. Primeiro, fique em casa, obedeçam aos suas pais, sigam as orientações de saúde. Isso é mais importante. É, aqui no fundo, o Rafael, meu filho, tá cuidando da tarefa dele também, que foi encaminhada. Para vocês, com certeza, já foram encaminhadas muitas tarefinhas, então procurem realizar todas as disciplinas, os professores de vocês estão tratando isso com muito carinho para manter vocês ativos, tá bom? Paciência, daqui a pouco estaremos de volta, tá bom? Forte abraço virtual para todos, beleza? Até! Show coronavírus! Shoot!